Olá, tudo bom? Hoje nesse vídeo... para aí, ficar um pouco assim, tá? Olá, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu vim trazer pra vocês 5 regras, ah, cinco passos para você estar tá podendo, já é da escola, ser amigo da professora, dos, do, das, dos, do, dos alunos que estão lá, e até mesmo da diretora. E ficou curioso? Então deixa seu like e fica comigo até no final do vídeo para você estar tá aprendendo as dicas e os truques, tá bom? Então vamos lá. Tá bom? Primeiro, primeira dica... É chegue lá, não senta no, no fundo Chega lá, porque se você sentar no fundo Vai dar com uma pessoa tímida E indecisível Então sente na frente Basicamente perto da onde a professora senta Tudo mais Segundo passo, conversa com professora Até virar amigos, tá? Pra. Se é bom, a aula Terceira dica Chegue lá e seja, não tenha timidez Converse, tá bom? Se não tenha timidez, timidez vai te atrapalhar ser amigo, tá bom? Primeiro passo quebra timidez e para quebrar a timidez, eu deixei um vídeo aí no canal, ou vou, tá bom? Só você dar uma olhada depois. Tá, depois de quebrar a timidez, é, basicamente <risos> você vai, você vai... trazer coisas novas, legais, por exemplo, cada novos jogos novos, youtubers novos, tudo novo. Pessoas gostam de coisas novas, como você é uma pessoa, também são tudo que você gosta, é vão passar também. Então, traga coisas novas quarto passo é somente você casa pessoas do mesmo gosto, se você gosta de Clash Royale, casa pessoas que gostam de Clash Royale, de canal, casa pessoas que gostam de canal, música, pessoas que gostam de música, então vai ficar muito bom. E o quinto passo, brinca com ela no recreio, vai ficar muito legal, agitação, pra você não se perder amigos também, tá bom? Bom, essas foram as cinco dicas, espero que vocês tenham gostado, traga elas em prática na sua escola, tá? Não se esqueça, deixe um comentário se deu certo, tá bom? Então, se você gostou, quer mais vídeos, se inscreve no canal para receber mais vídeos, tá? E se você quiser, E também para ser o líder. Se, é, quer dizer dicas para você virar um líder, fazer colegas, para, tirando aquela nota 10, para fazer inveja com todo mundo. quer eu vou estar trazendo dicas para vocês, tá bom? Não se esqueça que seu inimigo também pode ver, pode ver no canal. E também ó, e também compartilhar com você e ser melhor. Então, se inscreve, se inscreve no canal, galera. Falou, tchau!